Você quer fazer um plano de mídia com 300 reais? Essa foi a polêmica de um vídeo que eu fiz essa semana tirando um sarro. Fica comigo que você vai entender melhor o meu posicionamento. Bom, essa semana eu fiz um vídeo onde eu tirei um sarro de quem pede para fazer um plano de mídia com 300 reais. Plano de mídia é uma coisa grande, complexa, mas eu não vou nem falar nisso agora, se vocês quiserem, comentem aqui, eu faço um vídeo só sobre as etapas de um plano de mídia. Mas é o seguinte, plano de mídia com 300 reais. 300 reais é para você fazer testes que você vai usar no teu Facebook como impulsionamento. às vezes nem fazer um anúncio vale a pena com 300 reais. Por quê? 300 reais, hoje, eu sei que muitos não têm. Mas você não consegue nem descobrir e testar para ver quem é o seu público. Um anúncio ele tem sucesso na recorrência dele. Não é só em uma única vez. Porque nós anunciamos, analisamos, melhoramos, novo anúncio. Analisa resultado, melhora, novo anúncio. E com 300 reais a gente não consegue fazer muito teste. Tá? plano de mídia eu considero quando nós vamos enumerar Vários canais e quanto nós vamos aplicar de valor em cada um. Nós vamos aplicar 50 reais no Google Ads, 100 reais no Facebook, 50 no Instagram. Não tem cabimento, tá? 300 reais eu sei que muitos não têm e podem fazer anúncios e seus testes, mas não é plano de mídia. Plano de mídia é quando você tem uma estratégia. Você vai buscar identificar teu público, teu branding, sua persona. São vários serviços de marketing digital para gerar um plano de mídia ok então eu não me desfiz de quem só tem 300 reais mas é impossível fazer um plano de mídia com 300 reais de investimento curta meu canal clique no gostei e comente aqui você acha que dá para fazer um plano de mídia com 300 reais me convença me mostra que você consegue eu gostaria muito de aprender isso com você